Bye. Gostaram das imagens anteriores? Então fiquem no vídeo até ao fim, onde vão ser presenteados com mais imagens, como o maior Pai Natal do mundo. As imagens mostradas no início e as que vou mostrar no fim foram filmadas pelo Mi Drone. Não fiz qualquer tipo de configuração nem alteração de imagem. Não alterei o contraste, nem alterei a luz. Simplesmente são as imagens cruas que saíram do drone. Só as cortei, juntei, passei uma música por cima e meti no vídeo. Não fiz qualquer tipo de tratamento. Há lá uma zona onde eu estou a mostrar o Pai Natal, muito branco assim de lado, porque me enganei, toquei sem querer aqui neste botão e ficou a exposição de luz mais aberta e fez com que a imagem ficasse um bocado branca demais. E fica um aviso para ter cuidado, porque uma pessoa está sempre a tocar aqui sem querer com os dedos, não é como este botão, uma pessoa toca neste botão, o botão anda e volta outra vez para o meio, aqui fica na posição onde uma pessoa a deixa e ao é o suficiente para uma pessoa estourar uma imagem ou para uma imagem muito escura. Antes de mostrar o vídeo do Pai Natal, vou mostrar como é que se levanta o drone, qual é os procedimentos que tem que se fazer para o primeiro voo. Por isso, se no final gostarem, demonstrem, compartilhem com os vossos amigos e se não forem subscritos, é muito simples, é só subscrever e assim ajudam o canal a crescer. Antes de podermos voar pela primeira vez com o drone, ele vai nos pedir para fazer uma calibração do drone. Ora, temos aqui o nosso drone, o nosso Mi Drone por aqui numa zona que esteja longe de tudo, de ferros, de alta tensão onde vamos ligar aqui o comando ligamos o drone, que é o sistema dos dois cliques vemos aqui o aplicativo do Mi Drone agora aqui no programa agora vocês vão ver o meu mapa diferente que eu já alterei pus o mapa visto de satélite e vamos obter uma pequena noção das coisas, onde é que elas estão claro que isso nunca está atualizada mas uma só fica com certas referências aqui no mapa, no telemóvel e assim cá fora nós conseguimos também ver olha, está ali uma árvore, tem ali um lago e um gajo sabe mais ou menos onde é que está aqui no mapa ora, viemos aqui ao hexágono e vemos aqui a Compass pomos o Drone numa zona plana nivelada Start e agora vou fazer o que ele está a pedir que é rodar até ele parar agora ele diz que é de cabeça para baixo e rodar assim. Pronto. E ele agora diz que já está a bússola calibrada. Ele apita. Pronto. E assim já temos o drone pronto para voar. Agora, há duas maneiras de pormos o drone a voar. Uma delas é usar os sticks e juntar os dois para o centro. Como vem ele ligou. Depois para descolar é só acelerar. E ele fica estável. Convém, ele volta para o sítio. E para aterrar é baixar, desacelerar um bocadinho, com calma, puxar tudo para baixo e ele desliga. Outra maneira, que é mais simples é, temos aqui este botão de descolar e aterrar quando o botão está vermelho, quer dizer que estamos numa zona onde ele não deixa levantar nem aterrar o que a gente vai fazer é só clicar duas vezes como se fosse na bateria clicamos uma e depois a segunda vez ficamos lá com o dedo ele automaticamente vai ligar e vai subir até 4 metros por isso temos que estar numa zona onde não tenha nada por cima pelo menos até aos 5 metros não ter nada a estrovar dentro de casa a gente não pode levantar a voo com este sistema, primeiro porque não apanha GPS, e segundo, vai bater no teto. Por isso é só clicar aqui. Outra vez, ele ligou, deixar, e ele automaticamente vai subir até aos 4 metros. 4, 5 metros, depende da altura. Tipo. Agora subiu até aos 4 metros, pronto. Está ali cerca nos 4 metros. Como vê, agora, para aterrar é a mesma coisa, é cargar duas vezes, que ele vai começar a baixar devagarinho e aterrar. Como bem, é muito mais suave a aterragem, muito mais. Fácil. Agora, vamos fazer aqui umas coisas engraçadas, que é, vamos descolar. Eu vou meter já aqui o um Mob câmera. Vou-me posicionar em cima daquela árvore. Vou aqui puxar a câmera toda para baixo, que é para ter a certeza que estou mesmo por cima da árvore. Ora, está centrado. Voltamos atrás ao mapa. Viemos aqui a esta seta. Está aqui Orbital. Usamos o Orbital. O que é que ele nos vai dizer? Temos aqui ao canto o um modo da câmera, que é para a gente ver o que é que o drone está a ver. Fizemos ali em Setup. Ou set point, ou o que é que lá estava escrito, que agora não me lembro. Aqui, pomos a altura que queremos que o drone ande. Aqui, a velocidade e aqui vai ser o raio que ele vai andar assim à volta. E aqui, a, de, a declinação, os graus, como é que ele está virado. Pois é, aqui em cima é só carregar em Start. Vamos ver, ele vai, vai começar a mexer. Agora, vai virar ali para a zona do, da árvore. E agora, vai estar sempre a fazer ali a rotunda. Claro que depois a gente podemos usar a, a câmera para pô-la no sítio com o ângulo correto. Imagina que queremos fazer uma, um orbital de um objeto e ele como vem vai sempre fazer isto sozinho, não precisa de ninguém, temos que ter é cuidado, por exemplo, eu gosto de passar muito perto das árvores e uma pessoa tem que ter atenção a isso pois as distâncias. Por isso é que eu venho para cima do objeto, é para depois ele recuar para trás e assim tenho a certeza que ele, que ele tem o espaço suficiente para poder andar a circular. A mensagem que me, passou, que me apareceu agora foi a dizer que eu já estou com pouca bateria. Se repararem ali no drone, ele está com as quatro luzes a pescar. Assim de uma maneira muito rápida, porque está a dizer que o drone está com pouca bateria. Agora, para terminar este processo... Ah, esqueci-me, atrás este botão aqui é para gravar e este é para tirar fotografias. Para parar, é a carregar ali e terminar. Agora vamos fazer aqui outro modo que eu também acho engraçado, que é... Ora, venho aqui outra vez à seta, venho aqui ou a seguir o drone flight digo ok isto aparece aqui uma mira parece que estamos a jogar um jogo fazemos next isto é o tempo que ele vai, vai percorrer a fazer esta, esta a missão que eu vou dizer a velocidade e faço aqui o auto-retorno que é para ele voltar atrás para o mesmo sítio olho para trás para ver se não há nada e quando eu agora cargar esse start eu faço aqui uma contagem de crescente como vem, ele vai assim subindo parou a ficar já sem bateria e ele agora vai outra vez fazer o mesmo processo a aproximar-se do, do obstáculo, fazer aqueles planos engraçados estes são, os, estes são os dois modos que eu encontrei engraçados. Ele até aparece ali a dizer que acabou a missão. Não se esqueçam, vermelho e verde é a parte de trás do drone, isto é muito importante. Quando ele está no ar, temos alguma dificuldade em saber para que lado é que ele está virado. O branco é para a frente. Como viram, como viram, apareceu a mensagem e ele automaticamente começa a descer. Uma coisa que a gente pode fazer, ah, eu não quero que ele caia ali, conseguimos puxá-lo para um lado ou para o outro, conseguimos subi-lo. Mas quando deixamos o comando, a tendência dele é aterrar. Puxo mais para a frente, quero que ele caia ali, neste caso, não quero que ele caia na sombra, quero que ele caia no solo. Eu ob obrigo a ir lá para a frente e ele sozinho vai aterrar, porque está sem bateria. Agora vou carregar o drone, fazer o carregamento na bateria e tarde vou fazer umas filmagens para meter no vídeo aqui da zona de Agda.